rápida sobre tapping, tá? Foi uma sugestão aí do Damião. Então se você quer aprender aí também, comenta aí embaixo a sua sugestão, tá? Cada comentário que você faz, eu tenho a certeza de que o conteúdo tá servindo. Se não tem comentário, eu deduzo que não, não tá servindo para nada. Então comenta aí, beleza? Então a dica vai ser a seguinte, ó. Eu vou vou te passar uma frase também que é para você poder treinar a técnica, tá? Não vou só falar da técnica. Então basicamente o tapping é você utilizar a sua mão direita aqui, pode ser qualquer dedo, ok? O que você tiver mais facilidade, você vai utilizar para tocar aqui como se fosse um hammer on, ok? Só que na hora que a gente vai tirar, a gente tem que fazer aqui também um pull off, né? Que seria com esse dedo aqui, ok? Então basicamente tá... o segredo está aqui, ó. o pessoal costuma errar bastante nisso. Vai tocar, bate o dedo e tira. E o som morre, né? Então para ele poder soar legal, você tem que tocar e soltar para baixo, ó. Ou pra cima. Aqui eu tô fazendo exagerado que é pra você entender o movimento. Ok? Assim você faz a corda soar. Tendo isso em mente aqui agora, a gente vai pegar uma frasezinha bem simples. Essa frase aqui tá em um arpejo maior. A tônica do nosso arpejo sai aqui. Ok? Então imagina que a gente tem aqui uma nota Si. Tá? Então o nosso arpejo Si maior. Ok? A frase é essa aqui, ó. Você vai pegar aqui, ó. e acabar com bend tá lembrando isso aqui é uma frase do nosso curso então faz uma troca legal comigo aí uma troca interessante deixa o like em troca desse link beleza então basicamente esse lick aqui ele vai ser aplicado em cima dos acordes maiores imagina que você está numa música em dó maior você consegue aplicar essa frase aqui partindo de dó partindo de fá partindo de sol porque são acordes maiores ok então é isso aí dica rápida então já deixa o comentário aí compartilha com os amigos aí e ajuda nós aí beleza um grande abraço